história né a gente traz é, é, é, como história a história de muita gente do Nordeste de muita gente do, do Brasil que tem uma ancestralidade indígena que tem uma avó que tem uma bisavó que tem um bisavô indígena né E que a gente não sabe na verdade essa essa essa a, a, a sensação assim a gente não sabe exatamente de onde veio né Essa essa parte da nossa história ela é interditada. Ela é silenciada, ninguém sabe o nome, ninguém sabe como foi, ninguém sabe o que aconteceu. Só aquela história comum de que ai, minha, minha bisavó foi sequestrada no mato com um cachorro. Aquela, aquela, aquele imaginário cruel, né, de como como de onde nossa ancestralidade vem, né? E aí a gente passou a a questionar, a questionar essas essas essa essa nossa história, né? e trazer para o tempo de hoje. Né? É, a primeira vez que eu me deparei com, com a necessidade de compreender de onde eu vim foi justamente em um momento em que eu tinha que me classificar. Né? E aí a gente vai falar muito de senso hoje. Né? É, como eu tinha que me classificar? Eu não sabia se eu me lia como negra, eu não sabia se eu me lia como parda, eu não sabia, eu sabia que não podia me ler como indígena, porque, enfim, não tinha, até então, não tinha nada que me ligasse a, a, a uma cultura diferenciada, a um povo específico, muito pelo contrário, só muitos e muitos silêncios, né? E a partir do momento que eu passei a acessar o ensino superior, enfim, que você tem que começar a se classificar para acessar determinadas políticas públicas, eu passei a me questionar. E a gente passou a se questionar. O é que é pardo no Brasil? O é que é pardo? O é que significa pardo? Mas o pardo, ele, ele, ele, ele necessariamente ele vai ser absorvido para a categoria negra, o pardo, ele é um negro mais claro ou o pardo e o indígena, onde é que está, sabe? E as pessoas que têm uma ancestralidade indígena e que, enfim, que não sabem de, que, de qual povo veio, elas, elas ficam onde? Elas não podem ser consideradas indígenas, algumas fazem uma leitura, leitura de que são brancas, outras fazem uma leitura de que são negras, mas a maioria se encontra no mesmo não no lugar, o pardo. O pardo é um não lugar. E aí a gente ficou nessa curiosidade, meu Deus, mas de como foi que isso surgiu? De onde foi que isso surgiu? Como? Por quê? Né? E aí a gente foi parar nos 800, né? no século XIX. Né? A gente foi, voltou para a história, a gente voltou nosso olhar para a história, sempre falando do nosso lugar enquanto... Enquanto juristas, né? enquanto formados em direito, em, enquanto é, pesquisadores que compreendem que o direito ele está a serviço da política e não o contrário. Ou seja, o direito ele vai entrar para legitimar certas políticas. Né? Então, o que, é que aconteceu no século XIX para que hoje a gente possa fazer uma ligação e compreender como e por que esses processos de ressurgência estão se dando, é, por que, que existem determinadas categorias de classificação social no censo, qual a importância dessas políticas censitárias, demográficas, para pensar os direitos indígenas hoje no Brasil. Né? Então, essa é uma...